Boa tarde a todos que estão assistindo agora, o bom dia, boa tarde, boa noite a quem assistir em outros horários. Estamos de volta aqui com é, Arte ao Vivo, Desconstruindo o Espetáculo, é, que deveria ter acontecido na semana passada e não aconteceu porque eu fiquei doente, calma, fiquei doente, não foi porque tivesse com Covid, nada disso, graças a Deus, eu tive que parece ter sido uma infecção intestinal algo assim, mas que me derrubou e eu não consegui fazer essa live que eu faria na semana passada, que estava programado para a semana passada. Essas coisas de doença sempre desordenam, desconjuntam um pouco a nossa vida, então algumas das coisas que estavam previstas para essa semana para o canal... É... É, não acontecerão, por exemplo, o tradicional programa de sexta-feira, só em movimento, não vai acontecer, deve acontecer na semana que vem. E, é, mas nós teremos amanhã, nessa parte dos avisos, já vou fazendo o aviso: nós teremos é, essa, essa quinta-feira, às três da tarde, a estreia do é, que nesse mês será. É, Folatino, que será a entrevista com o performer venezuelano, performer venezuelano, artista Inácio Pérez Pérez. Eu estou entrando um pouquinho atrasado aqui também, uns quatro minutos atrasados, porque, atrasado porque eu estava aqui saboreando uma maravilha que é, é, essas coisas né, de pandemia né, estava aqui provando um pastel muito, muito saboroso. E, por isso, eu atrasei um pouquinho. É sempre bom lembrar, né, tá, botei a marquise aí, que o canal Arte ao Vivo é um, um projeto de extensão do SECULT, Centro de Cultura, Linguagem e Tecnologias da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e que, portanto, e, e para situar vocês, esse é o é, programa número 11 da série Desconstruído Espetáculo, que eu comecei na segunda fase do ano passado do canal é, Arte ao Vivo e que é, está prestes a terminar. Eu quero justamente agora compartilhar com vocês uma, uma tela que vocês já conhecem, né, que é a... Deixa eu ver aqui, pera aí, que não está aparecendo aqui a linha do tempo dessa é, dessa é, vou botar assim que fica melhor dessa série que nós estamos fazendo. Como vocês sabem, nós viemos lá desde os gregos falando, né? falamos disso aqui tudo, dessa primeira parte, eu não vou voltar isso novamente, nós estamos situados agora justamente onde está escrito aqui Espetáculo moderno, vanguardas contra teatro, e a gente ainda estamos fazendo a segunda parte disso aqui, eu ainda tenho que falar sobre a, o anti-espetáculo de Guy Debord e outros autores eventualmente que falam contra a ideia de espetáculo na segunda metade do século XX, vou explicar isso depois, e aí a gente vai dar algumas características da, do pós-dramático e do espectador emancipado. Isso aqui, isso aqui eu estou mostrando para vocês, principalmente porque, é, talvez é, algumas vezes dê uma congelada na minha imagem, meu computador não anda muito bom. Eu estou mostrando isso principalmente para vocês, porque é, eu considero que nós estamos próximos de concluir essa, essa segunda fase Desconstruindo o Espetáculo. Isso faz parte dos, das, dos avisos que eu queria fazer, que o canal vai entrar em férias agora, no mês de julho, né? e nós vamos proceder à nova reformulação do canal. É, no mês de agosto, nós vamos comemorar um ano de canal Arte ao Vivo, um ano desse projeto de extensão, é, que será renovado. A gente vai solicitar a renovação do projeto de extensão, tenho certeza que vamos conseguir, e vamos começar com muito boas novidades. Eu já estou com várias ideias aqui, inclusive novidades que incluem a possibilidade das pessoas se inscreverem, pessoas de fora, inclusive, não só daqui da, da UFRB, mas principalmente os alunos da UFRB, se inscreverem para obter certificados das atividades aqui do, do canal Arte ao Vivo. Então, aguardem, porque no mês de julho nós estaremos em férias, mas em agosto voltamos com muitas novidades. E durante esse mês de junho ainda faremos mais um, uma dessas, falando especificamente dessa série Desconstruindo Espetáculo, como eu mostrei antes, faremos mais um é, programa, que vai ser o programa 12, sobre essa questão dos contestadores da ideia de espetáculo, e o programa 13, né, que finalmente concluirá, em que eu vou voltar ao lema para falar de algumas características do pós-dramático e algumas características, ou seja, é, apontar alguma coisa que eu vou falar aqui também hoje, quer dizer, é, falar do, do declínio do espetáculo, do fim do espetáculo, não significa falar do fim do teatro, obviamente. O teatro, na verdade, está em um processo de profunda transformação, mas o teatro entra aqui apenas porque ele se conecta com principalmente no Brasil, eu vou explicar isso mais uma vez, a nossa ideia do que é espetáculo. E eu estou tentando demonstrar para vocês que, a partir da segunda metade do século XX, começa um processo longo de afastamento, como eu disse aí na explicação do vídeo, entre teatro, por um lado, que vai construindo uma nova forma de se construir como comunicação poética, e de outro lado, espetáculo que vai declinando, porque vai se miscuindo no próprio cotidiano, né? na nossa existência espetacularizada. Aí vem em nosso socorro um pouco do Gidebo, um pouco do Gilly Lipovetsky, um pouco do Jean Serrois e toda essa ideia da própria banalização do espetáculo dentro da nossa vida. Isso é uma coisa que, ao mesmo tempo, não é nada para se comemorar, porque isso significa que algumas das práticas artísticas que pertencem ao universo popular estão sendo completamente assimiladas pelo capital. E é difícil prever agora o que virá disso aí, mas certamente a gente vai ter grandes transformações. De qualquer forma, a gente tem, por outro lado, o contraponto disso, que é a intensificação da necessidade da presença, que é isso que eu já venho falando desde o início dessa série. Para quem quiser saber e que não estiver entendendo, está chegando agora e não está entendendo o que, que eu estou falando, isso está em todos os programas anteriores dessa série, desde o Desconstru Desconstruindo o Espetáculo 1. E se quiser também voltar mais atrás, desde os primeiros programas da série Arte ao Vivo. Então, é, é, na verdade, a gente tem aí duas partes que se complementam, né? o desenvolvimento da ideia de Marte ao vivo e o desenvolvimento da ideia da desconstrução do espetáculo. Bom, é, vamos voltar, então, ao hans Lehmann E hoje eu vou fazer algumas observações mais detalhadas em relação ao que ele e todos os autores, né, de certo modo, apresentam como sendo a, a, a, o momento em que o, o, o pós-dramático se instaura, que tem que ver com o período das vanguardas da primeira metade do século XX, isso é uma periodização que fica muito clara. Né? Na primeira metade do século XX há um processo inicial de desconstrução do drama, que vai se aprofundar a partir da segunda metade do século XX, é e que coincide com algumas, alguns acontecimentos que ele chama, genericamente, isso começa na página 85 do livro dele, ele chama de neo-vanguarda. Né? Esse é um termo bastante complicado, na verdade, porque difícil, mas é, esse termo já foi aplicado, inclusive, a, a acontecimentos é, que seriam na sua época, acontecimentos de vanguarda, como, por exemplo, a poesia concreta, que depois foram tratados como neo-vanguarda ou pós-vanguarda. Isso tudo vem dentro de um debate maior, que é muito quente ainda hoje na Alemanha, que é o debate do pós-modernismo. Ele é muito quente porque você tem uma figura como Hans-Jürgen Habermas, ligado à escola da famosa escola de Frankfurt, e que foi um dos protagonistas desse debate nos anos 80, 70 e 80, e para nós aqui, entre os anos 80 e começo dos anos 90. Isso vem gira em torno, portanto, aí de um outro pós, que é aquela história do pós-moderno pós o pós-modernismo. Para os efeitos do que o Lehmann fala, a ideia dele de Neo Vanguarda tem que ver com as transformações que ele diz que são tentativas experimentais, ainda que tímidas. É, que acontece nos Estados Unidos, segundo a visão dele, tá certo, é, é, com caminhos inteiramente novos no teatro trilhados pelo Black Mountain College, é, John Cage, leia-se John Cage, Merce Cunningham e Alan Capra, que, como ele diz aqui, é uma, uma forma que a tradução encontrou, diz que é, John Cage, Merce Cunningham e Alan Capra entravam em cena. Esse entrar em cena já é um pouco irônico. Eu não sei se eu não consultei o original em alemão, mas eu tenho uma certa intuição de que não é exatamente assim que o, que o Lehmann vai tratar essa situação, ele não faria, me parece, esse tipo de ironia, eu acho que é bem mais é, a expressão escolhida pelo tradutor, o Pedro Susequinde, mas é, isso significa o seguinte, que ele entende que os acontecimentos como, por exemplo, o acontecimento descrito aqui pela Rosely Goldberg na arte da performance como o primeiro grande é, é, marco inicial do happening, que também é bastante discutível, que seria o evento sem título de John Cage é, em 1952, marcaria, então, essa, esse começo de uma nova possibilidade do teatro. Eu reluto muito em dizer isso, porque eu acho que ele é um começo do happening, que já não é a mesma coisa que o teatro. Mas, geralmente, os historiadores de teatro tomam isso como acontecimento cênico, vamos dizer assim. E, nesse sentido, estou disposto a assumir essa possibilidade. É a parceria de John Cage e Mercy Cunningham é que se caracteriza, entre outras coisas, pela separação entre o que é cênico e o que é musical. Né? Messi Cunningham é aquele coreógrafo, é, bailarino e pensador, principalmente, que é, constrói um pensamento do corpo dissociado da música e nisso tem a grande parceria com John Cage que é o músico né e por fim ele menciona o Alan Caprow que é quem vai fazer os eventos sem título que vai fazer as a, que vai criar situações não é que não são para ser propriamente assistidas mas é claro que todo o povo de teatro entendia que aquilo é, e é compreensível que isso acontecesse, que aquilo era algo para ser assistido. De outro modo, também, pode-se dizer que quem ia à galeria, que tinha, não tinha um background de teatro, mas de artes visuais, entendia que aquela situação se configurava meio que teatralmente. É o caso, por exemplo, do Vitor Aconte, que se recusa a aceitar o termo performance justamente por causa dessa alusão ao teatro. Então, com tudo isso, eu quero dizer que o, o, o que... Eh, Lehmann está assinalando é que há uma profunda transformação em curso a partir já dos anos 50, que a mudança se dá a partir dos anos 50, porque ele está dizendo nesse parágrafo antes que quando a Alemanha ah, sai da Segunda Guerra Mundial e no processo de reconstrução, ela se volta para uma coisa muito conservadora. Ele menciona, inclusive, o teatro de Gustav Grundgens, ou seja, um teatro tradicional, né, e, sobretudo, uma coisa que é bem alemã, que é a tentativa de esquecer o passado político e refletir sobre a cultura. É bem, eu acho que é bem isso. Então, acho que o diagnóstico dele, em princípio, é, é da seguinte natureza. É, não é na Alemanha, e ele é um autor alemão, falando principalmente do seu contexto. Não é na Alemanha que as transformações vão se dar, as transformações vão vir de outros lugares. No final da década de 50, começa o estouro internacional isso são palavras dele, é dada, largada, não só para a vanguarda, como também para a cultura pop, que envolverá todos os campos da vida privada e pública. Eu acho que é muito interessante esse diagnóstico, não é feito muito frequentemente pelas pessoas. A aparição desse novo fenômeno, que é um fenômeno destinado à inclusão no consumo das parcelas jovens da população que até então não eram vistas a sério como pessoas que a quem se destinasse alguma espécie de mensagem publicitária e que passam a ser um mercado. Né? E isso acontece também por, por um movimento que vai construir é, a, aquilo que a gente chama de rock and roll. Né? A gente chama, porque na verdade foi alguma coisa que é, derivou de uma expressão como várias outras que já existiam anteriormente na música negra e na prática significa uma um desenvolvimento de coisas que já estavam presentes na música negra dos negros segregados dos Estados Unidos pelo regime do apartheid. Essa história já está contada, não vem ao caso a gente desenvolver isso aqui, mas aquilo que talvez aos brancos tenha aparecido como uma espécie de espetáculo era, na verdade, parte componente essencial da vida da população negra dos Estados Unidos. Então, eu acho que aí tem um dado muito importante também, porque começa uma nova era, uma nova era em que porções consideráveis de uma produção cultural que estava excluída por princípio de legitimidade passa a ganhar aos poucos essa legitimidade. Ele cita claramente que com o rock Chuck Berry, Elvis Presley, enfim, também com aqueles que é, brancos que também se incorporam à estética do rock and roll, pela primeira vez na história é produzida uma música que se destina, expressa exclusivamente aos jovens. Mas o que interessa a ele, sendo o autor de teatro falando aqui, é que se constrói uma cena, um tipo de cena nova, porque é feita em palcos e tal, e que é, expressa um novo conteúdo, que não é nada do que existia anteriormente, que não é ópera, que não é concerto, são concertos feitos com instrumentos eletrificados, é uma coisa totalmente inovadora para o mundo, digamos, europeu, que é essa tal da cultura dos jovens, a cultura jovem. E isso, evidentemente, repercute na Alemanha. Aliás, não, não, sem mencionar, ele não chega a mencionar o fato de que a Alemanha foi, durante muito tempo, celeiro de bandas inglesas que iam tocar, como o caso mais conhecido, os próprios Beatles que tocavam em Hamburgo. É, ao mesmo tempo, nesse contexto, passa a haver no campo do teatro uma recepção empolgada para alguns marginais, né, como Samuel Beckett, como Eugênio Ionesco, quer dizer, um irlandês, outro romeno, é Jean-Paul Sartre e Camus, né, como reação a um teatro cultural totalmente enrijecido, segundo ele. É, e aí é uma confluência também, segundo ele, entre a filosofia e o teatro, né, com aquilo que ficou conhecido como teatro do absurdo, que é muito mais uma expressão criada por críticos, né e o existencialismo, que era presente muito fortemente nesse contexto. Então, a gente pode falar de uma, de uma espécie de constelação de acontecimentos da cultura dessa época, que todos vão sendo progressivamente, vão construindo progressivamente um quadro de transformação profunda. Surgiu nos anos 60, quando a gente fala de década de 50, é preciso a gente pensar também que há uma aceleração do tempo né, a partir dos anos 50, e chega-se rapidamente à segunda metade do século XX, aos últimos, às últimas quatro décadas do século XX, que são absolutamente surpreendentes em termos do, da acumulação de transformações, inclusive no campo da cultura e principalmente. Surgiu nos anos 60, culminando no movimento de 68, um novo espírito de experimentação em todas as artes. Esse espírito de experimentação nós conhecemos muito bem, o Brasil contribuiu, numa época é, hoje vista como uma época dourada, um período brilhante, gerações sucessivas brilhantes no Brasil, contribuiu com a bossa nova, contribuiu com a poesia concreta, contribuiu com a renovação arquitetônica de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, com a construção de Brasília. Então, é uma época muito brilhante, efetivamente. Ele fala de algumas coisas do estilo teatral brasileiro, é, como estilo de Bremen, né? é, dirigido por Kurt Hübner, na Alemanha. Fala alguns nomes que a gente conhece pouco aqui e, é, fala e, e assinala que 69 teatro vai para Berlim durante décadas faz ali um teatro com repercussão internacional. Nenhuma palavra sobre aquilo que Brecht está fazendo no, no lado oriental, mas daqui a pouco isso vai aparecer também de alguma maneira. Nos Estados Unidos, concentrava-se em atividade uma vanguarda criativa multiforme nas artes plásticas, no teatro, na dança, no cinema, na fotografia e na literatura, que se tornou a comunidade artística na qual a atitude de ultrapassar as fronteiras entre as artes constituiu uma regra, de modo que o teatro convencional dava a impressão de estar coberto de poeira. Isso é bem verdadeiro. É num movimento que começa na Europa, na França, assim, por exemplo, com os, o Pierre Restani, os neorrealistas, isso vai se espalhando pelos Estados Unidos, com o grande boom da pintura nos Estados Unidos, depois a construção – isso não é à toa –, a construção do Museu de Arte Moderna, das, a consolidação do modernismo né, nos Estados Unidos, visto terem chegado nos anos da guerra os artistas que fizeram parte da vanguarda europeia. Né? Além disso, há uma consolidação de novas gerações, é, ao aparecimento de novas gerações e aparecimento, inclusive, de novas gerações que constroem é, um novo underground, que já existia, por exemplo, em Nova York, no Village, mas que logra ter um desenvolvimento tremendo. No Village moraram, por exemplo, E. Cummings, Gertrude Stein, tal, mas a partir da, do, dos anos 60, isso passa a ser uma espécie de é, zona a, a, a, é, livre para todos os artistas interessados em fazer alguma coisa que realmente mudasse ou fizesse diferença. Então aquela região em torno da Washington Square Nova York torna-se um, um epicentro de produção de coisas que reverberam mundialmente, além da própria hegemonia dos Estados Unidos a partir de então, tanto política economicamente como culturalmente. Né? É, há uma aparição do que ele chama de uma arte ambiental, que ele não deixa de lembrar, que tem origens remotas né, na arte europeia, principalmente na arte do, do Kurt Vitas, do, do Mertz, e se aproxima da obra da cena o teatral, concebeu uma integração da presença real do observador Rauschenberg. Na verdade, a, a ordem do dia nessa época é a integração entre as artes. É muito comum o um trabalho é, cooperativo entre artistas visuais, artistas do teatro, artistas da dança. É o famoso caso, por exemplo, do Rauschenberg, é, do Robert Elschenberg com John Cage, com Messi Cunningham, é, mas também há outros, vários exemplos disso. E a gente deve lembrar que 1966 é o ano em que Dick Higgins solta uh, o seu, seu texto sobre a arte intermídia. Então a ideia da intermedialidade ganha, então, uma consolidação muito forte. E, realmente, a conversa da época era essa, de você criar diálogos entre as artes e o trabalho coletivo e colaborativo. Né? Cita ainda os empacotamentos do Cristo e de Jean-Claude como obra de um grande vulto, um grande fluxo de visitantes. Fala da action painting, são coisas que têm tempos diferentes. Eu acho que ele passa, às vezes, um pouco no lema, muito frequentemente ele passa como um raio por cima de coisas que são muito relevantes. Mas lembra do Yves Klein, que ele apresenta como diretor, né, usando o conceito de teatro, né, das antropometrias, na verdade, ele coordena uma situação né, que não é uma situação pensada para ser propriamente cênica, mas uma situação de criação. Né, nesse sentido, eu acho que o Restanin entendeu melhor né, era a tentativa de se aproximar das materialidades mesmo, né, quer dizer, os corpos mergulhando da tinta e se imprimindo na tela, e isso requeria um determinado estado, né? no fundo, é a compreensão que, nesse momento, as artes visuais tem o teatro deixou para trás e perdeu, da própria questão da ritualidade da obra de arte. né? E fala, então, do happening, sobretudo do caso do acionismo vienense, que ele deveria dedicar um pouco mais de atenção, porque fala disso no meio de uma frase na qual ele também vai falar do Richard Schaeckner e do Dionísio, em 69, em que os espectadores eram convidados a entrar em contato corporal com os atores, aquilo que, anos mais tarde, Jacques Rancière vai, vai entender como partilha e vai dizer que é a pré-história daquilo que ele chama do espectador emancipado. Então, há uma emancipação do espectador, há um entendimento, inclusive, de que essa ideia espectador não se sustenta mais, porque espectar quer dizer ficar num estado de. Como, como tem outra palavra. É, dessa mesma origem, que diz de expectativa, de espera. Né? E esse estado de espera, de expectativa, é um estado que só foi, a gente vai falar disso daqui a pouco, só foi ainda encarecido é, num processo de transformação ainda de certas vertentes alternativas do teatro moderno. Estou me referindo especificamente aos kach depois a gente vai falar disso. Mas esse expectare não existe mais, quer dizer, é, essas pessoas que vão ao evento são convidadas aí a uma espécie de celebração coletiva. Né? É nesse sentido que começa a nascer, né? e efetivamente eu acho que é, poucos no mundo conseguiram realizar isso plenamente como teatro-oficina no Brasil. É, por outro lado, tem uma outra vertente que emerge aí, que é a questão do absurdo, né? do, do bom senso, do teatro do absurdo. Né, é, que, como ele diz, permanece intacto o característico encadeamento do teatro dramático, de predominância do texto, conflito de personagens, totalidade de uma ação, por mais grotesca que ela seja, e figuração do mundo. Quer dizer, há uma narrativa, há esse encadeamento de diálogos e tudo, o que muda é que o que você está vendo parece não fazer sentido algum, parece faz, é, que as pessoas estão agindo como se estivessem, é, numa atmosfera de sonho, como, aliás, Jean Cocteau já tinha feito nos seus filmes, né, O Sangue do Poeta, Orfeu, né, isso já estava presente no filme de Buñuel com, com Dali. Né? Ou seja, os surrealistas já tinham construído essa atmosfera de sonho, ou pesadelo, e que o teatro do absurdo só empurra para diante. Quando a gente pensa é, no caso de Ionesco, que escreveu muito, muito jovem a sua primeira peça, Cantora Careca, e que é uma das justificativas para para essa denominação teatro do absurdo, a gente vê que, na verdade, a situação é uma situação do teatro burguês tradicional, e o que muda é que as pessoas falam coisas totalmente desconexas, né? ou agem de forma é, imprevisivelmente desconexa. É como se é, essa situação do limite do absurdo tivesse entrado é, na, na situação. E ele cita é, um grande autor, uma pessoa que um autor que deveria ser mais lido hoje em dia que é o Martin Esslin é, que faz uma uma leitura já canônica do teatro do absurdo né e que menciona ele menciona algumas coisas do Esslin por exemplo não há nenhuma ação ou intriga digna de notas peças normalmente não apresentam quaisquer figuras que se pudesse chamar de personagens às vezes sim apresentando-os antes ser antes algo como marionetes né, com frequência não tem nem começo nem fim, em vez de espelhos da realidade, mas parecem imagens espetaculares de sonhos e temores, sendo muitas vezes constituídas não de réplicas fluentes e diálogos burilados, mas de balbucios sem coerência. Isso não é novo nesse tipo de teatro, porque o teatro moderno de vanguarda tinha produzido coisas assim, você encontra coisas assim, e o próprio, próprio Merroud tinha feito experimentos nesse sentido, no teatro, por exemplo, de vanguarda russo dos anos 20, você encontra isso, é, por exemplo, na, no, no, na forma é, com que é, um. Estou é, tentando achar aqui o, o, a página do, dessa história na forma que um encenador alemão fez. É, a encenação de uma peça de um autor russo, Karel Chapek, né, que se chamava é, Rossum Universal Robô. Eu falei disso, inclusive, aqui, numa, numa outra live. Né. Esse diretor é o Friedrich Kiesler, um diretor de entretenimento, que resolve montar em 1922 a peça Rossum Universal Robô, é Rur, r -U r do autor tcheco Karol Schiapek no Teatro Ankur fustendam em Berlim. E essa montagem, é, segundo nos narra Rosely Goldberg, é uma montagem é, muito surpreendente, não só pelo uso dos atores é, em atuação, é, quase como se eles estivessem funcionando como bonecos, né, mas também pelo, pela ferir, né pela multiplicidade de elementos usados em cena o Karel Chapek é, montou uma... Embora não tivesse uma relação com a Bauhaus, onde estavam fazendo experimentos de uma espécie de teatro abstrato, que usava formas e luzes, e não propriamente atores, né, às vezes sem ator nenhum, o Karel Chapek, usou, é, embora não tivesse relação com isso diretamente, ele criou um palco espacial e, e com isso né, é, com a produção de rua, passou a desfrutar de considerável reputação. Além disso, em 1924, ele organizou em Viena o primeiro festival internacional de teatro e música, vejam só, que incluía muitas produções e conferências de importantes performers e diretores europeus, com, entre os quais os da Bauhaus. Essa relação entre, entre teatro e música foi desenvolvida no nível da dança com Kandinsky também, além do Aska Shulene, e isso também... É, é, acabou gerando uma prática que iria dizer, reaparecer nos anos 70 no show de rock, alguns, algumas bandas usando recursos visuais de iluminação, de efeitos, né? a começar pelo Pink Floyd, que já em 68, 69, tocava totalmente oculto da, da visão da plateia, porque sobre ele não havia luzes, se projetavam, na verdade, a, efeitos psicodélicos sobre a banda. Para a peça de que Kissler introduziu o que havia de mais avançado na estética da era mecânica. A peça em si propunha a fabricação de seres humanos como método mais eficiente para chegar a uma sociedade futurística. Eu comentei isso aqui é, em algumas lives, particularmente numa sobre Franz Kafka, da série Monstruário. Vou deixar o card aqui com a, a referência disso, depois, quando o vídeo for para for o para o YouTube, ele vai ter essa. Eu vou colocar. Eu estou anotando aqui o ponto do vídeo para colocar a referência do, do, do, do vídeo do, do programa Monstruário em que eu falei sobre Kafka e aí eu falei sobre a história do autômato e do robô e falei sobre essa montagem.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 pela primeira vez no teatro, um filme em vez de um pano de fundo. Ele acreditava que era a primeira vez, mas os russos já tinham feito uso de filmes no teatro. E eu devo notar que isso não, foi, não passou desapercebido, depois, anos mais tarde, de modo que a montagem de Luiz Antônio Martins, correio em 1979, para o Percevejo de Mayakovsky, que levantava toda essa história de uma, de uma espécie de teatro construtivista, mecanizado, etc., fez uso disso. Então, a montagem tinha filmes, filmetes que foram feitos para serem projetados em 16 mm Naquela época, os projetores de vídeo ainda não estavam com qualidade para que pudessem ser usados nessa finalidade. Hoje é muito comum você ver qualquer apresentação de teatro que use projeção, mas naquela época era projetor 16 mm mesmo. E era uma trabalheira tremenda. Isso foi usado antes do próprio... Luiz Antônio Martinez Corrêa, no Teatro do Cine. eu assisti isso em 1979, isso foi usado é, muitas vezes pelos russos e não tantas vezes, ou quase nenhuma vez na Europa. Mas o, in, na Alemanha, de Ber, em Berlim, na Alemanha, o é, Friedrich Kiesler usou. Kiesler construiu um grande painel quadrado que ficava no meio do pano de boca, parecendo um telão, o painel podia ser aberto, por controle remoto, de modo que, não um controle remoto desse que a gente usa hoje, claro, mas um controle à distância, de modo que, quando ele apertava o botão de uma mesa, o painel se abria o público via dois seres humanos refletidos e um jogo de espelhos no fundo do palco. Com as suas dimensões reduzidas pelos espelhos, os personagens que observavam a fábrica de fora recebiam permissão para entrar e a coisa toda se fechava e a imagem desses personagens, pequena na projeção incidia sobre ele já andando pelo palco em tamanho real. Isso para citar apenas uma das coisas que foram usadas. Aqui está uma imagem que vocês podem encontrar no livro da Rosely Goldberg, A Arte da Performance. Aqui está uma imagem. Eu não resolvi não procurar isso aqui porque também não era de tanta relevância. Assim, Uma imagem da peça. O Friedrich Kiesler arrumou um problema, segundo nos conta aqui a Rosely Goldberg, com a própria prefeitura, com a própria municipalidade, porque ele usava puxava uma quantidade de eletricidade absurda para a época, para a peça, que provocou diversas vezes incêndios, né? é, princípios de incêndios, então tinha esse caráter também de uma coisa escandalosa. Né? Tudo, sobre tudo isso, o é, Lehmann passa como uma bala, não comenta, não entra em detalhes, nada disso. Né? Então, essa vetusta tradição das marionetes, que eu também, quando falei lá sobre os autômatos, mencionei que remonta a um autor do século XIX, do romantismo alemão, aliás, do século XVIII para o século XIX, Heinrich von Kleist, né, e o seu famoso conto, ensaio sobre o teatro de marionetes. Essa tradição tão séria, ele deveria desenvolver mais aqui para o bem da própria argumentação dele, mas não faz o livro, já é bastante longo, então mas ele quer chamar atenção para isso que o Wesley fala da, do comportamento mari, de marionete, os balbucios sem coerência, etc., ideias que já estavam na, numa certa concepção de teatro europeia e que vão informar, por exemplo, o Eduardo Gordon Craig e vários outros autores nessa linha. A falta de sentido é aquilo que chama mais atenção então, no teatro do absurdo. A atmosfera da qual vive o teatro do absurdo, é fundamentada em uma visão de mundo em termos políticos, filosóficos e literários, a experiência da barbárie do século XX, o potencial fim da história tornado real, que é Hiroshima, as burocracias sem sentido, a resignação política. Quer dizer, o impacto de acontecimentos como Hiroshima também é, é, são importantes. Ele vai reiterar isso novamente quando ele menciona o doutor fantástico de do Stanley Kubrick, né? e o sentimento de angústia metafísica em fase do caráter absurdo da existência humana, o tipo, teatro pós-dramático dos anos 80 e 90 que se apresenta na dissolução das certezas universais, não é mais nenhum problema metafísico da angústia, mas um dado cultural previamente estabelecido, uma espécie de cinismo, né? para alguns autores do pós-moderno isso designava uma espécie de cinismo. Né? O teatro absurdo, assim como o de Brecht, pertence à tradição teatral dramática, ele não sai desse esquema dramático, né? mais constitui um passo para o teatro pós-dramático que só é dado quando os recursos teatrais se encontram para além da linguagem, que é o caso, por exemplo, que a gente vê muito antes com esse, esse, essa montagem do Kistler, né Mas o teatro absurdo, é, tanto o teatro absurdo quanto o épico, por vias diferentes, se atém aos primados da representação de um cosmos textual fictício. São, ambos é, não desconfiam daquilo que é o teatro. Quer dizer é teatro, é a atitude teatral sendo usada, no caso do teatro épico, para criar um distanciamento, no caso do teatro absurdo, para criar uma certa sensação de é, nonsense. Né? É, ao mesmo tempo, é, a partir dos anos 60, você tem essas características, intermedialidade, já falei aqui, a civilização das imagens, o ceticismo quanto as, quanto as grandes teorias metanarrativas, e isso acaba com a hierarquia que havia assegurado não só a subordinação dos recursos teatrais ao texto, como também, dessa maneira, a sua coerência mútua. Eu acho que aí também tem uma coisa, é que, na tradição europeia, não é, a, a, a forma do teatro, propriamente dito, independente do texto, era considerada uma coisa relacionada com o universo da cultura popular. E aí você tem aquela questão da baixa e alta cultura, que a partir dos anos 60 é totalmente chacoalhada. Então, portanto, aquilo a gente já falou aqui do rock, o rock constitui se um exemplo clássico disso, né? como elementos da assim, considerada baixa cultura passam a ter uma, uma visibilidade jamais acontecida até então, e começam a anunciar o declínio dessa, dessa concepção de high culture ou de é, a, como, como é que chama nos Estados Unidos, não é high culture, é de a cultura, aquilo que a gente chama aqui, também por um termo péssimo, que é cultura erudita. Né? É, então, a cultura que eles chamam pop, que é, na verdade, popular, a cultura popular, que para a gente aqui é o folclore, né? é, e, que para eles chama-se folclore, né? essa cultura popular, que é a cultura de massa, a cultura do consumo e tal, passa a ter a ganhar espaços, inclusive criando um mal-estar e uma uma instabilidade nos terrenos da é, cultura elevada, da alta cultura, lembrei agora, do high culture. né é, Então, tudo, todo esse esquema está sendo chacoalhado, não está em primeiro plano mais a questão de saber se e como o teatro corresponde adequadamente ao texto, que tudo irradiante, cabe aos textos responder se e como podem ser uma, material apropriado para a realização de um projeto teatral. Eu acho que isso... Tem vários matizes, mas um deles é, por exemplo, a gente pode pensar no próprio Beckett, né, que tem um texto rarefeito, como que desconfiasse da própria situação cênica ali. É, e aí também há uma coisa que ele fala muito de passagem aqui, que é a inovada presença do performer. Quer dizer, o entendimento já da figura de alguém que está atuando diante do público, mas que não é mais propriamente a figura do ator não se trata mais propriamente de alguém que atua, mas alguém que performa. Eu acho que essa distinção, que foi tão bem percebida por uh, autores e, e uh, criadores de teatro de é Augusto Boal, né, introduz uma, um teatro performativo, um teatro de natureza, é, é, de uma natureza que incorpora a, a anterioridade da performance do ator é, na, na, na própria concepção de si, e um teatro também que traz elementos daquilo que pertence ao universo é, que, da cultura popular que as vanguardas põem em circulação. É o que a gente vai ver em seguida. Né? Mas antes disso, ele vai falar de uma coisa que é muito importante, que não é muito falada, que é a questão do... do do formalismo simbolista. Né? E, para isso, ele cita o Michael Kirby, que propõe que se faça uma distinção entre o modelo antagonista e o modelo hermético de vanguarda. O modelo hermético seria esse que tem que ver com o simbolismo, com o teatro simbolista, que é um... De resto, vamos nos entender novamente, lembrando lá o Christophe Charme. Esse é o teatro que não era visto pelo grande público, que é totalmente alternativo do alternativo, né? E, de outro lado, você tem, ao longo do século XX, o um modelo antagonista. Com isso, embora isso pareça redutor, de certa forma acho que é, mas a ideia do Michael Kirby é distinguir entre aqueles procedimentos da vanguarda, que são procedimentos de natureza, digamos, investigativa ou auto-investigativa, ou auto se quiserem, né? daqueles que são de enfrentamento, de antagonismo propriamente dito. Então, do primeiro, da primeira questão, quer dizer, quer dizer do, do modelo antagonista, ele dá exemplos que começam lá no Burrei, na Paris de 1896. É, ele diz naquele tempo a palavra merda, do início da peça, ainda conseguia chocar a burguesia, né? ainda mais porque não era pronunciada merda, mas sim merdre. E tem início aqui, conduz passando pelo futurismo, dadaísmo, pelo surrealismo, a nova estética da provocação. Essa estética da provocação se espraia, inclusive, ao longo das nostalgias dessa provocação, que parece já não fazer tanto sentido na segunda metade do século XX. Daqui a pouco a gente volta a isso, falando de algo que inclusive nos liga lá com o situacionismo e tudo mais. Paralelamente, mais um pouco, começou com o um simbolismo que Kierbeck chama de vanguarda hermética. O simbolismo <coughs> demonstra uma virada para o interior, diz ele aqui, distanciando-se do mundo burguês e de seus padrões para um mundo muito pessoal, privado e extraordinário. A representação simbolista tinha lugar em pequenos teatros, era indiferente, distante, estática, envolvendo pouca energia física, ou seja, os corpos, inclusive, é, não, não tinha uma representação ou uma atuação que fosse uh, virtuosa, vamos dizer assim. então Portanto, a performance estava presente, mas num outro sentido, num sentido mais próximo do que nós começamos a entender como performance nos anos 70. Porque não é a performance para você demonstrar como um trapezista uma competência. É uma performance no sentido de que você sai do lugar onde normalmente o corpo em cena está fazer uma outra coisa é, que tem muito mais proximidade com aquilo que ele vai falar páginas adiante, que é a cerimônia ou ritual. A iluminação costumava ser fraca, os atores continuavam, costumavam atuar por trás de reposteiros. É, a arte era reservada, era reservada, isolada, completa em si mesma, podemos chamar isso de modelo hermético da representação de vanguarda. Essa é a ideia do, do uh, Michael Kirby. Obrigado, Lia, obrigado por, por acompanhar. É, essa ideia do modelo hermético, né, é, que Metterlinck dizia, que é o principal autor disso, que a peça de teatro deve ser, antes de tudo, um poema, é um modelo que, não obstante ser muito alternativo na época, incendiou a formação de muitos artistas. Veja que, por exemplo, o Marinette, até o Marinette, a primeira revista que ele fez, chamada Poesia, era uma revista simbolista. O simbolismo tem uma importância muito grande, inclusive, para o modernismo brasileiro não tão reconhecido assim. Os primeiros modernistas brasileiros talvez tenham sido simbolistas e não os autoproclamados modernistas, porque os simbolistas como Daria Veloso e o tempo sendo pitagórico lá em, em Curitiba, como Pedro Quilquerre aqui na Bahia, como vários outros, antes da década de 20, estavam já produzindo coisas absolutamente extraordinárias em, em consonância, em conexão com autores como Baudelaire, Hambô, e tudo isso, e depois, autores mais singulares, por exemplo, como Tristan Corbière, e isso para falar só da poesia fora aquilo que se fazia que era um verdadeira cerimônias nesse estilo, fora o conhecimento de Meterlink, que também era bem conhecido na Rússia que foi montado na Rússia é, de forma mais ostensiva até segundo constam as crônicas do que mesmo no restante da Europa, né? É, Meyerhold montou Meterlink. Meterlink formou um repertório de teatro que foi visto como legítimo no começo do século 20, no começo do século 20, no um teatro tido como um teatro de erudição para poucos, né? O Metelink e outros autores que buscavam isso que Mallarmé também buscava e por isso escreveu para o teatro, que é, o, é serem os poetas do teatro, fazer um teatro poético, né? Cujo texto é poesia, né? constituem superficiais, é, é, é, o, o teatro tradicional para eles constitui superficiais concessões ao desejo do público que aspira à representação daquilo que considera como realidade reconhecível. Ou seja, eles desprezavam esse tipo de público que é, buscava no teatro uma espécie de confirmação da sua própria realidade burguesa e eles se esmeraram no, no drama estático, em que se abandona a ideia clássica de tempo linear e progressivo em favor de um tempo-imagem bidimensional, de um tempo-espaço. Não é à toa que isso vai reaparecer, por exemplo, no teatro do Bob Wilson, no teatro do Nguessuro, de autores, né, no Romeu Castellucci, de autores que já, mais recentemente, fazem esse teatro, como aconteceu aqui no Brasil, com o teatro de Gerald Thomas, com o teatro de, de Renato Cohen, vários autores que fizeram, a Felipe Ries, que fizeram um tipo de teatro que é um teatro de imagens, foi assim chamado, inclusive, por uma certa crítica, não sem um certo sentido pejorativo, claro, né? porque sempre existem as desconfianças, mas é uma coisa muito antiga, como se pode ver. Paul Claudel formula com entusiasmo sua diferença em relação ao drama. Ele diz o drama é qualquer coisa que sobrevém, é algo que sobrevém. E no no que é o teatro no japonês, que é uma das fontes de inspiração desse teatro estático, é qualquer coisa, é qualquer é alguém que sobrevém. Em que, em francês, eu acho um pouco intraduzível, diz assim: Le drame, c'est quelque chose qui arrive. Alguma coisa que acontece, se a gente fosse traduzir assim ao pé da letra, alguma coisa que acontece mas é alguma coisa que sucede, vamos dizer assim, o Susequine sugere sobrevém, que eu acho muito bom, e no no é alguém que sobrevém, né? alguém que acontece pintar, pinta alguém, não pinta um acontecimento, alguma coisa que vá rolar, não rola uma coisa, é alguém que pinta, é assim, uma entidade, uma, um fantasma quase. Ele diz aqui, essa formulação sugere a oposição fundamental entre teatro dramático e pós-dramático. Porque a aparição acontece no lugar de desdobramento de ação, atuação em lugar de representação. Atua-se no sentido de estar em presença, aparece-se. Né? Para Claudel, o nó, o, o No, perdão, nossa, me atrapalhei agora totalmente. O No, o teatro No, era uma espécie de drama monopessoal apresentando a mesma estrutura do sonho. Evidentemente que isso é uma leitura muito ocidental do novo o no tem outro sentido, muito mais familiar para, para os conhecedores do novo para, para as pessoas da cultura japonesa, assim como todo o teatro oriental, quer dizer, aquela coisa do teatro de baile que Arthur vai buscar, é muito também uma leitura ocidental disso. né? Mas é, é essa busca do novo cerimonial teatral, isso é uma expressão do Mallarmé, é, que diz que também a Missa Católica podia servir de modelo para o teatro. Isso é interessante porque eu tenho um exemplo aqui que eu separei, que é um trabalho que antecedeu o Teatro da Bauhaus depois, quando Schlemmer vai fazer esse teatro. Eu separei aqui é, umas imagens de uma montagem né, de uma coisa chamada Crucificação, Kreuzigung. Né, é deixa eu ver, ele não conseguiu compartilhar agora, vamos ver, agora vai dar certo, é porque a, a página não estava carregada, fazia tempo que eu abri, vamos lá ver se a gente agora consegue compartilhar, né? e deixa eu pegar o arquivo, para vocês verem uma imagem disto, né? é... cadê, onde eu estou aqui, isso, vou mostrar aqui para vocês, essas são as imagens, é... Que você encontra na internet do Kreuzigung, Crucificação. Mas eu, eu quero passar para uma imagem específica, mas aí eu vou ter que interromper o compartilhamento para poder compartilhar essa guia em específico aqui, é, que é a guia que tá, tem essa imagem ampliada, é, para vocês verem então a, o que é a, isso, que é a partitura. O que é isso aqui? É a partitura, eu ainda não tinha adicionado, essa é a partitura do kreuzzi -Bung. Nessa época começou a se desenvolver e se adensou ao longo do começo do século XX uma colaboração muito grande entre artistas visuais, se quiserem artistas plásticos, e artistas do teatro, sendo que muitas vezes havia uma invasão de parte a parte com vantagem para os artistas visuais que às vezes invadiam o mundo do teatro. Candice que fez isso, e aí a gente está vendo um trabalho de um autor chamado Lothar Schreier, que fez parte do grupo do Johannes Itten que deu aula na primeira fase da Bauhaus, a fase considerada impressionista, que vai de 1919 a 1923, quando acontece a exposição é, Arte e Tecnologia na Bauhaus, e é a em direção ao modelo de Bauhaus que a gente conhece, que está no senso comum mais ligada a uma coisa tecnológica e de arquitetura moderna. Mas, numa primeira fase, a Barroche foi muito influenciada pelo expressionismo, que, aliás, é uma usina de influência é, para toda a arte produzida na primeira metade do século, para toda a arte produzida no, no começo do século de Viena. Né? Tem um livro de um, de um autor chamado Karl Schoss, que conta um pouquinho daquele ambiente de Viena, um ambiente onde está Schoenberg, onde está Berg, onde está Freud, né? e que tem esteticamente uma, uma aparência como isso que vocês estão vendo aí. Isso é uma partitura de uma dança, de que é, na verdade, é uma partitura de uma peça que se chama justamente Crucificação. Esse Lothar Schreier fez na Bauhaus duas peças, A Lua, de amonts e Crucificação. Nos diários do Oscar Schlemer, quando ele é convidado pelo Walter Gropius para ir, primeiro da aula, na Bauhaus, na oficina de madeira ou metal, uma coisa dessas assim, depois é que ele vai criar a oficina de teatro. O Schlemmer anota que ele assistiu, não sem um certo mal-estar a essa montagem. Como que era isso? Essas partituras indicam os movimentos que os atores devem fazer em cena e eles recitam o texto num tom monocórdio, né? e que é uma coisa assim muito... Característica de, da releitura do romantismo alemão, que é feita pelo expressionismo, né, com a fatalidade da morte. Né, é, é, tem uma famosa peça é, de W. Né, de onde. Ai, meu Deus. Daqui a pouco vai aparecer aqui, né, é, acho que é Kokoska, que é, é Morte, é, única esperança das mulheres. Enfim. Há uma misturada de misoginia, em alguns casos, não nesse caso aqui, mas de misoginia, de incompreensões é, da, é, em relação às diferenças com um certo esoterismo, que se, nessa época está muito em moda, que vem da teosofia, do Rosa Cruz, misturado com o fatalismo diante da morte, misturado com uma expectativa diante de uma transformação do mundo que é iminente, que vai se dar com a guerra de 1914, a né, toda uma juventude que sonha com um heroísmo meio fora de sentido. Bem, enfim, esse caldo de cultura todo que, é, que se monta aí, ele era representado por peças como essa, que deviam ser mortalmente chatas de assistir, porque era uma coisa como uma cerimônia muito lenta e com... É, é, e com uma... Uma, uma, é, uma, uma, uma formulação poética também muito dramática diria até um pouco grotescamente dramática né Os trechos que estão aí falando de estrangeiros, de é, não conformidade com o mundo, inclusive as, existe é, está aí a palavra abshit que vai ser uma, um dos, dos nomes um dos poemas, que vão estar na série das Canções da Terra do Gustav Mahler, que ele vai musicar e que são um exemplo musical dessa melancolia expressionista, é, a canção mais, mais grave, né, mais tristonha das canções lá, da Canção da Terra, se vocês quiserem, ouçam. É, tem aqui no YouTube Canção da Terra do Gustav Mahler, vocês vão... É, perceber isso muito claramente. Quer dizer, então é uma ambiência da época que sugere um tipo de teatro meio... <coughs> é, teatro... como eu vou dizer... É, cerimonial, cerimonioso. Né? Tem uma outra imagem aqui que foi até... eu vou voltar para o compartilhamento da tela. Essa foi uma imagem que inclusive coloquei aí na chamada do vídeo no Facebook, que é essa imagem aqui. É. que são outras imagens do Kreuzgung. Isso aqui são os figurinos dos atores. Para a gente, pra gente, interessa muito isso aqui, porque essas imagens do figu dos figurinos, dos atores, é, é, chamam a atenção para o uso já de uma correspondência entre cores, formas geométricas, que vai aparecer principalmente no teatro do Schlemmer. Quer dizer, o Schlemmer vai... É, destacar disso o aspecto formal né, e vai fazer o uso disso de forma mais criativa e mais alegre do que a do lotash raya. Uma palavrinha sobre o Lotash raya é que ele é, acaba sendo... Eu pensei que eu estava mostrando para vocês, mas eu tinha esquecido de colocar as imagens, então por isso deve estar, devia estar parecendo meio surrealista. Olha, olha um desenho do Kandis que está no meio dessa história aqui ou não, não é do próprio Lotarsha, mas que se parece com Kandinsky. Ele vai, a, o Lota vai ser importante e vai deixar muitas influências inclusive no próprio Kandinsky, né? Ah, mas aí acontece uma coisa triste com Lotarsha, é que ele, ah, no começo dos anos 30, depois dele ter dado aula na Bauhaus e ele sai com o um grupo dos místicos e dos proselitistas, como chamava Walter Gropius, esse grupo em torno de Johannes Itten, ele vai é, se afastar né, desse universo intelectual do qual ele fazia parte e vai se voltar para uma atitude é, religiosa, tradicionalista, que vai culminar com a conversão dele é, ao catolicismo é, na década de 30, justamente na época da ascensão do Hitler ao poder, e depois ele vai assinar um documento reconhecendo um documento famoso, vocês encontram isso na Wikipédia, reconhecendo que a autoridade e reconhecendo a superioridade do pensamento do Hitler e do pensamento cultural, muito embora do nazismo, muito embora ele tivesse sido, inclusive é, os trabalhos dele tivessem ido parar na exposição de arte degenerada, né, promovida pelo, pelo, pelo governo nazista, mas ainda assim ele sucumbiu a isso, acabaria morrendo em 1966, mas, evidentemente, a narrativa, a história da vida dele acabou se perdendo nisso aí. Estou falando isso tudo para dar um exemplo desse tipo de coisa que era o tal do drama estático, que vinha desde o século XIX com o e que é uma espécie de poesia cênica, como diz aqui o, o Hans -Sleman. Eu Estou falando de um exemplo que me espanta que o próprio lema não cite sendo um exemplo da própria Alemanha. A concepção teatral simbolista visava a predominância do discurso poético no palco, portanto. Metterling, assim como Greg, afirmava que não era possível montar as grandes peças de Shakespeare porque elas não eram de modo algum cênicas na sua encenação e a sua encenação seria perigosa, perigosa no sentido de que ia estragar o poético. Né? É uma frase, inclusive, do próprio Metterling, ele diz... Algo de Hamlet morreu para nós no dia em que, vimos, em que o vimos morrer em cena. O, espe, o espectro de um ator o destronou, e não mais podemos afastar o usurpador de nossos sonhos. Né? Quer dizer, uma falsificação né? estragou o poético né? da obra de, de Shakespeare, de Hamlet. É né? uma leitura, naturalmente, feita a posteriori da, do próprio Hamlet, tão teatral. Né? É, então, esse teatro estático do Metelin foi muito apreciado por um grupo muito seleto de pessoas em certa época, e aqui entra como forma histórica é, que, é, que, inclusive, recupera formas históricas antigas do teatro, como o monodrama, o duodrama e o melodrama do século XVIII. E, portanto, algo que está lá Naquele drama barroco de que a gente falou antes, uma espécie de tragédia curta que se restringe a uma cena, um monodrama, e a uma situação, né, o, o, o, o duodrama, e é, que ocasionalmente era chamado de drama lírico, e esse drama lírico, na verdade, é o, a, o drama barroco alemão, né, lá o Trauerspiel. Né? A denominação drama lírica indica que aqui não tinha lugar uma ação que se desenvolvesse progressivamente com impactos, intrigas e empreendimentos entrecruzados, mas co como no drama elaborado para o espetáculo. Né? E ele até cita o mestre dele, o Peter Sondi, que diz, né, como mostra Onde, a situação da poética dos gêneros é evidentemente outra no caso do drama lírico de Mallarmé, Metterlinck e Eitz ou Hoffman porque esses outros autores também... Ah, Uh, aparecem aí, Mallarmé tem uma peça famosa nesse sentido, que é Rodiade, que você quando lê, você pensa assim, como que isso vai ser encenado? Mas também é o caso, por exemplo, do Meterlink, da Intrusa e dos cegos. No caso dos cegos, Les Ovegla, uh, dá para encontrar todas essas coisas, tentativas de montagem de todas essas coisas na internet. Uma vez eu encontrei uma dos cegos, que era, alegadamente, uma tentativa de fazer é uma montagem mais próxima possível daquilo que Meter Link fez. Você vê um grupo de pessoas, como são cegos, eles não podem se movimentar, estão todos paralisados, sentados em alguns lugares e só falam coisas, mas eles não se movimentam. Então, é daí que vem a história do drama estático, da mesma forma que na crucificação, no Kreuzigung, do Lothar Schreier, as figuras entravam todas duras, né? no movimento assim, ou então viravam de lado em movimentos que são muito semelhantes a algumas coisas mais radicais que você encontra no cinema expressionista alemão. Como nós sabemos, essa conexão entre o cinema expressionista alemão e o teatro expressionista foi feita pela Lotte Eisner, no livro chamado A Tela Demoníaca, né? em que ela estuda as relações entre o diretor expressionista alemão Max Reinhardt, de muito sucesso na época, a gente pensa que hoje não, mas na época fazia muito sucesso, e ah, o cinema expressionista, como os atores formados pelo grupo do Max Reinhardt, acabaram indo parar no, no expressionismo. É, que é a parte que ele chama Atos e Ações, em que ele diz que é, o, o pós-dramático, Começa absorvendo os movimentos de vanguarda o desmantelamento do contexto, o privilégio da falta de sentido e da ação no aqui e agora, que é uma coisa que acontece no dadaísmo, quer dizer, o nonsense pelo nonsense. Ah, o, o, abandonaram o teatro como obra e como produção sentido em nome de um impulso agressivo, um acontecimento que inclui o público em ações, no caso do futurismo, eu já citei essa situação aqui, das peças futuristas, de teatro de síntese futurista ou sacrificava o nexo casual narrativo em favor de outros ritmos de representação especial lógica do sonho, no caso do surrealismo. É de se assinalar, aliás, que nessa época, um pouco mais adiante, nos anos 30, na segunda metade dos anos 30, é que Walter Benjamin está escrevendo o narrador, né, em que, e que é um texto muito mal compreendido, porque normalmente as pessoas entendem que ele está lamentando a... a é uma, seria uma, uma, um texto lamentoso, e de certa medida essa leitura até é possível de fazer mesmo, um, um texto lamentoso em relação às antigas narrativas em torno da fogueira e à tradição narrativa. Né? Assim, não, porque, na verdade, o que o Benjamin está tentando é, é, chamar a atenção é o fato de que não há mais possibilidade dessa narrativa. Essa narrativa está degringolando, e isso é uma coisa que ele provavelmente chegou a essa conclusão, em grande parte por sentir que esse degringolar se dava também nos extratos mais avançados da criação artística da época. É, essa é a concepção de vanguarda, portanto, que quebra com esses fatores que o Michael Kibbs chama de é, linha antagonista da vanguarda, né? que foi determinante para a estética teatral. né? e para o deslocamento, isso é uma coisa que eu gosto muito, que o Lehmann que o, o fala, foi determinante para o deslocamento da obra para o acontecimento, quer dizer, o teatro passa a, ser, a se interessar pelo acontecimento, que era de resto alguma coisa em segundo plano, né, dentro da, da economia teatral. É, o ato de observação, as reações e as respostas latentes são mais insíduas dos espectadores, se tornam, inclusive, uma parte componente ativa do acontecimento, se não começa... É, portanto, na segunda metade do século XX. A segunda metade do século XX torna isso algo sistemático, mas já estava presente na primeira metade. Né? Os futuristas desejavam provocar escândalo e desejavam ser atraídos pelo público, por um tipo de plateia que pudesse intervir o máximo possível, inclusive agressivamente. O acontecimento teatral torna explícito tanto a processualidade, que lhe é própria, quanto a imprevisibilidade, que é alguma coisa que, nas tradições mais... Uh, sofisticados da criação artística geralmente é contornado ou se não é abordado com sentido de uh, como por exemplo no caso do jazz de falta de necessidade de você fazer um preparo porque você já conhece todo o vocabulário e aí você improvisa a partir do vocabulário conhecido mas isso é uma coisa que não era comum era comum no jazz não era comum na grande arte na, na arte elevada isso provoca inclusive como se sabe, desconfiança de autores como Teodor Adorno. Para falar do Benjamin, já falei aqui. Ou seja, na época não havia suficientemente, suficiente percepção para assimilação dessa fragmentação, dessa decomposição, dessa desconstrução que se processa em todo o campo artístico, que vai ficar claro na segunda metade do século XX. A transição da mensagem bem delineada para o ato performativo, uma recolocação de especulações artísticas do primeiro romantismo, claro, é, ele se, o teatro só se manifesta, é, que diz, como uma metade, é como se ele esperasse pela presença e pelo gesto do espectador desconhecido que apresenta a outra lasca por meio de sua instituição, sua vida de compreensão, sua fantasia. As atrações, né, o teatro começa a incorporar uma coisa que é característica da, do, da diversão popular e que está lá atrás, na sua própria origem, como a gente já falou aqui que tem que ver com o um espetáculo de variedade, com circo, nós vimos também com Christophe Charlie que esse tipo de entretenimento popular foi empurrado para a periferia das cidades para o desenvolvimento do alto teatro burguês, e, portanto, o teatro tinha tido sempre uma relação dilemática com isso. Oswald de Andrade proclamava que o artista de cena, da cena mais interessante que ele considerava era o Piolim, que era um palhaço de circo. Então, evidentemente, a partir do modernismo, assim, tem inúmeros sinais, de que o modernismo despreza a formação da alta cultura do teatro por perceber, evidentemente, que isso já chegou a um patamar que não se sustentava mais e que era necessário, portanto, é, aproximar-se daquilo que o teatro tinha deixado pelo meio do caminho e que, de resto, também era aquilo que correspondia a algo que as classes elevadas que tinham produzido esse teatro burguês não gostavam e tinham deixado de lado, que era esse, esse entretenimento popular. O filme grotesco, os teatros de sombra, tudo que surge em Paris por volta de 1880 é a mesma data que eu falei, né, que é mencionada pelo Christophe Charlie e é a mesma data de desenvolvimento, isso é descrito por vários autores, dos panoramas, das atrações, as mais diversas, que você encontra isso, inclusive, num livro que está aqui, entre os livros que eu, que é, que eu vou... Que eu vou é, pretendo voltar ainda, que é o Cinema e Invenção da Vida Moderna, que faz um, um, conta uma história do desenvolvimento de um tipo de entretenimento, de dois entretenimentos populares, que é o cinematógrafo né, e os panoramas, né, e como esses entretenimentos populares se tornam é, grandes atratores de, de público né, e, portanto, preservam a noção do espetáculo por mais um tempo, para que ela for, seja com, progressivamente conduzida para uma ideia de consumo conspicuo, né, para uma ideia, de ao mesmo tempo, de popular e ao mesmo tempo de consumo, né, que é aquilo que vai convergir justamente nos anos 60. De sorte que, quando Guy de se escandaliza com a sociedade de consumo, por ela ser a sociedade, e constata, como está razão, que ela é a sociedade do espetáculo, ele constata isso tendo, em grande medida, a percepção de que aquela forma de entretenimento popular, aquele enredo mal costurado, aquela, aquele dramalhão, aquele melodrama, todas aquelas características que pertencem ao, ao universo circense, ao universo de espetáculo de variedades e tal, já fazem parte da vida cotidiana até nos anúncios de televisão, né? no, na, na economia criativa para produzir uma coisa sedutora, para você comprar um carro, para você comprar um produto, um sabão em pó, um detergente, coisa assim isso vai ser tematizado pelo Gideboa desse ponto de vista e vai ser cinicamente utilizado, evidentemente, pelo Ed Warwick, por exemplo, no próprio universo da obra de arte. Quer dizer, a obra de arte é destronada de toda a possibilidade de ser um lugar sagrado ou separado desse mundo do consumo, né? e aí, então, a convergência definitiva entre os universos da alta e baixa cultura, né, com prejuízo desta primeira a alta cultura, no sentido que aqui lhe atribuía né, toda uma tradição europeia que também começa a ruir diante das pressões né, que os grupos minoritários, os grupos divergentes começam a fazer. E aí, portanto, a própria alta cultura é obrigada a incorporar os quadrinhos, esteticamente falando, incorporar os quadrinhos, incorporar a televisão, incorporar o cinema, que a essa altura vai se tornando grande arte também, e ao mesmo tempo vai se dando a entrada em cena daquelas poéticas dos negros, dos, dos indígenas, dos, da, do, da LGBTQI+, que naquela época não se chamava assim, enfim, todos os grupos minoritários antes excluídos né, da expressão artística. Isso é um processo que ainda está em curso, né, parece-nos muito novo, mas ele já vem acontecendo há muito tempo, e ele ainda está em curso também no sentido da sua... Uh, da, su, o seu, da sua sofisticação técnica, é, estética. Isso é um processo que dura muito tempo, então muitas vezes a gente vê nesse terreno né, das discussões identitárias, eu estou fazendo um cursos aqui, mas apenas para que vocês entendam como se deu esse fluxo da história, nesse terreno das reivindicações identitárias, muitas vezes se repetem alguns dos clichês, em que coisas como panfletarismo e tal, que eram características de Marte do começo do século XX. É natural, porque isso está tudo se desenhando ainda. É, 60, 1960 para cá, historicamente, é um fiapo né, na história. Então, portanto, isso é um processo que está acontecendo, assim como é o processo de incorporação dessa lógica do espetáculo até que ela desapareça dentro de, uma, é, de um hipercapitalismo cultural ou de, uma, de, uma, de um capitalismo artístico, que é esse que a gente está vivendo contemporaneamente, quer dizer, com todos os... Não tem, aqui não tem juízo de, de coisa boa, e tem coisas ótimas e coisas péssimas dentro desse, desse processo. Então, voltando lá, é, o teatro moderno foi influenciado também de maneira determinante por essas formas de entretenimento populares e que foi, de início, frequentado principalmente pelas camadas mais baixas, mas o espetáculo de variedades acabou se estabelecendo como um divertimento também muito apreciado pelas classes Superiores. De sorte que, por exemplo, hoje a gente pode dizer que nas grandes capitais, Nova York Berlim, para pegar aquelas citadas pelo, pelo Christoph Schaller, os principais espetáculos teatrais, na verdade, são espetáculos de entretenimento um pouco mais do que espetáculos de variedades porque são as formas tradicionais, né? quer dizer, quem vai assistir hoje a uma coisa a uma encenação de alguma peça que ficou, como Cats, que ficou muitos, muitas décadas em cartaz, nem sei se está sendo encenada ainda, mas uma coisa desse tipo, de mainstream, de teatro, né, naturalmente vai ver algo que já está formatado para um tipo de coisa de entretenimento popular. E as próprias regras pelas quais essas peças se construíram, musical, moderno, contemporâneo e tudo mais, também já foram assimiladas por um grande público, que é um público... Uh, recém-chegado a um poder aquisitivo mais alto e que não tem ainda uma... Um, é, é muito semelhante em tudo, é muito semelhante a situação entre aristocracia e burguesia. Né? Repete-se como diz o Marx meio como faça essa mesma situação. São pessoas que é o mesmo como todo mundo quer amor, né? todo mundo quer amor de verdade, uma pessoa boa é amor, uma pessoa má quer amor, né? como diz a canção do Arnaldo. Uh, as pessoas querem uh, buscar essas referências, querem se alimentar de novas, de, de coisas que elas julgam por elas, pelo, pelo juízo delas serem coisas novas, que na verdade são aquilo que entrou num, num regime de diminuição de, de, de informação, de baixo teor de informação, mas de grande apelo público, né, para grandes públicos, e que se viabiliza, portanto, como uh, espetáculo. Né? Isso significa que as próprias formas do espetáculo né, que vem principalmente desse teatro sem texto, elas vão se cada vez mais é, se diluindo dentro de uma massa né, de informações a ponto de nós hoje é, traduzirmos isso individualmente. Eu aqui fazendo isso ainda um pouco mais convencionalmente, mas as pessoas fazendo isso em celulares, em TikToks e coisas assim. Quer dizer, nós já engolimos espetáculo. Quando tudo for espetáculo, nada será espetáculo. É nesse sentido que eu estou dizendo do declínio do espetáculo também. A gente foi devorando essas categorias a princípio existentes como categorias separadas. Mas ele fala, ele detalha mais um pouco. Cabaré e o espetáculo de variedade vivem do princípio da parábase, quando o ator sai de seu papel e dirige-se diretamente ao público. Coisa que hoje né, cada um dos protagonistas do espetáculo já faz sem que haja sombra do público, que aparece baseia na possibilidade de aludir a uma realidade de vida que é comum a intérprete ao público, contendo por isso um fator de performance que está inseparavelmente ligado ao modo de vida urbano, à cultura comum da cidade, na qual as informações e os gracejos são compreendidos de imediato, tem uma instantaneidade, isso reformou a Torre de Marfim da Arte ao mesmo tempo, inspirou o desejo de um teatro que fosse um acontecimento, feito por todos os participantes na atualidade, compartilhado aqui e agora. O Homem Urbano Atual dizia, já em 1900, Otto Julius Bierbaum, que o Homem Urbano Atual tem os nervos do espetáculo de é 1900, é o primeiro ano do século 20. Ele dizia assim. O homem urbano atual tem os nervos do espetáculo de variedades. Ele raramente ainda é capaz de acompanhar grandes contextos dramáticos, de afinar com sua sensibilidade com um tom de três horas de teatro. Ele quer variedade. Hoje, mesmo uma coisa como é, assistir no cinema um filme de Tarkovsky é uma coisa penosamente difícil. Eu mesmo considero que para mim é difícil, Eu fico cansado. É um tipo de apreensão do tempo né, da criação artística que é muito complicado. A percepção da cidade grande cada vez mais impaciente requer uma aceleração que será reencontrada no teatro, o ritmo do Bodeville, com essas técnicas de transição rápida, sua prioridade e seu humor passa a ter influência sobre as formas elevadas de teatro. A música ganha maior importância com um elemento de integração, intermediação, as canções realizam a função que os líderes tinham nas peças populares. Atualmente ele está se referindo aqui principalmente à grande arte que foi desenvolvida, inclusive por Brest, nos espetáculos musicais, como a ópera dos três vinténs e tudo mais. Ganhou terreno na dramaturgia As Peças de um Só Ato. Né? O teatro pós-dramático transferirá esse desmoronamento de continuidade, acho muito interessante isso, também para os dramas clássicos, então, e reinterpreta esses dramas plás, clássicos à luz desse desmoronamento todo, né? são, são formas derrubadas né, de drama. e muitas encenações dos anos 80 e 90, basta pensar em Leander Hausman o despedaçamento das ações e do tempo se manifesta em números individuais. É uma coisa que, inclusive, o, o, o quase-teatro, quase-não-teatro que o Renato fazia em algumas ocasiões, como o primeiro projeto de cena do, da, de arte do corpo em performance, era quase que uma coletânea de ações individuais, quer dizer, monta-se uma espécie de happening com atuações que nada tem mais de relação umas com as outras. E aí vem um conceito da Gertrude Stein, que é o conceito de peça-paisagem, e aí eu queria abrir um parênteses para falar da Gertrude Stein, que é uma artista bem pouco, uh, que se presta pouca atenção no Brasil, e há um paira sobre a Gertrude Stein um certo entendimento equivocado sobre ela, porque se tem a impressão de que ela, uma, seria hermética, né? ela, na verdade, está um pouco nas duas coisas que o Kirby fala, ela é um pouco essa estética de agressão e, ao mesmo tempo, hermética, e, ao mesmo tempo, ela era uma dissidente, né? não só pela, pela, pela existência dela, uma mulher abertamente lésbica, numa cultura, naquela época, ainda muito conservadora, mas ela monta em torno de si, tanto nos Estados Unidos como principalmente na França, uma pléiade de artistas, né? Picasso frequentava essa casa, Dali frequentava, são os artistas mais relevantes daquela época ali em Paris, e além disso ela se torna uma espécie de comentarista, de cronista do tempo que ela está vivendo, e ela aponta para várias transformações que são muito inassimiláveis, no Brasil, por exemplo, muita gente não sabe disso, um dos grandes fãs de Gertrude Stein, que é perceptível isso na própria produção dele, era o Ali Salomão, um grande leitor de Gertrude Stein, um grande fã de Gertrude Stein, que incorporou muita coisa dela no Brasil. E praticamente ninguém traduziu Gertrude Stein no Brasil. As traduções mais conhecidas são as traduções justamente do Augusto de Campos que se interessou muito por isso, inclusive por esse aspecto recitativo da Gertrude Stein, né, o modo como o texto dela parece avançar sem avançar. né? Então, por exemplo, na tradução que ele sugere de quatro santos em três atos, que Gertrude Stein escreveu, como eu vou falar aqui bastante para o teatro, é, fica realmente difícil imaginar algum ator que pudesse ter a disposição de falar um texto como esse? Santa Teresa, poderiam ser quatro atos e quatro atos pudessem ser dez Santa Teresa. Santa Teresa, Santa Teresa, quatro atos, poderiam ser quatro atos... poderiam ser se, se, quatro atos, pudessem ser dez. Santa teresa se São Fundamento, quer Santa Genoveva, se, Santa Cecília quer Santo Inácio, quer Santo Inácio, se, Santo Inácio são Santo Inácio dez, Santo Inácio quer Santa Teresa, se, São Chaves dez. São Plano quer se, si. São Fundamento quer, Santana quer, Santa Genoveva 10, Santa Cecília quer, Santa Resposta 10, Santa Cecília se si, quer, Santana. E assim vai. Num outro, uh, um outro texto, discute aqui, é, é um diálogo entre o quarto ato e o quarto ato. Né? Na verdade, são falas de quarto ato que se sucedem, eu não vou repetir, quarto ato, né? Mas o quarto ato fala, é o que é o ar, o ar é lá, o ar é lá, no que há é o ar, por gentileza, observe que tudo é de uma só sílaba e pois útil, não produz sentimento, contém uma promessa, é um prazer, não necessita de estímulo, é só, o ar é só, sim, o ar é só, só de quê? O ar é só de ar, sim, o ar é só de ar, sim, o ar é só de ar. Então, esse tipo de coisa, inclusive, que produz uma certa espécie de decepção, né? É, é muito difícil de você assimilar. Numa outra edição que eu guardo com muito carinho aqui, da editora Noa Noa, né, de Santa Catarina, né, do Kleber Teixeira, eram edições muito cuidadas. Né, o Augusto de Campos tem um volume sobre a Gertrude, está em traduções dela, ele traduz um texto que eu considero é, muito. Eu, eu tenho uma gravação dela própria lendo, e que é um texto. É, muito conhecido, inclusive, dela, citado, inclusive, numa canção da Adriana Calcanhoto, né, que é o, o Retrato Acabado de Picasso. Né, é, se eu lhe contasse, se ele contasse, ele gostaria, eu gostaria, se ele contasse, ele gostaria, se Napoleão, se Napoleão gostasse, gostaria, ele gostaria. Como você vai fazer para um ator falar isso numa. Como um diálogo, né? quer dizer, você estabelecer uma regra que a cada duas palavras, uma palavra se repete, assim por diante. Se Napoleão, se ele contasse, ele contasse, Napoleão. Gostaria, se ele contasse, ele contasse, Napoleão. Gostaria, se Napoleão, se Napoleão, se ele contasse. Se eu lhe contasse, Napoleão, se Napoleão, se ele contasse, ele contasse, ele gostaria, eu... ele gostaria, se ele contasse. É... é alguma coisa que, por exemplo, está presente no discurso dos esquizofrênicos. Eu conheci pessoas que. Uma pessoa em específico aqui que, que perdeu completamente o juízo, que tinha, falava dessa forma, né? que é, repetia né? essas, essa, essas palavras e tal. Quer dizer, é uma construção que implode o texto. Né? Os textos de Stein praticamente, diz o lema não foram montados Praticamente não foram montados e tiveram mais o efeito de provocações produtivas. Vitkevics, que é outro autor, formulou uma teoria a matéria qual suas pras, pras, próprias peças correspondiam de modo apenas marcial, é, parcial. É, Gertrude Stein fala de sua ideia de peça-paisagem. Isso aparece como reação à sua experiência pessoal de que o teatro sempre a deixava terrivelmente nervosa. Porque Sempre se referia a um outro tempo, o teatro, passado ou futuro, e exigia um esforço contínuo durante sua observação. Trata-se de um modo de perceber. Então, ela tenta modificar esse modo de perceber mesmo. O que se torna característico aqui é menos o aspecto pastoral e mais a compreensão do teatro como poesia cênica integral. Elinor Fuchs nota, com razão, que é, sobretudo, tão lírico, essencialmente estático e reflexivo, que é a chave para ligar, por exemplo, Richard Foreman, é, retrospectivamente a Gertrude Stein, meter link horizontalmente a Bob Wilson e vários contemporâneos que criam encenações como paisagens, em que você está assistindo a peça e ela se organiza diante de você como se fosse a montagem de uma paisagem em movimento. Gertrude Stein não fez mais que transpor para o teatro a lógica artística de seus textos, o princípio do presente contínuo e progressivo, do encadeamento sintáticos e verbais, como ocorre depois na música minimalista, e aí é o caso de citar, por exemplo, Laurie Anderson, que fez uso também de coisas desse tipo, que parece marcar o passo de modo estático, mas na verdade são sempre acentuados de maneira nova e variações e modulações sutis, quer dizer, eu li aqui muito rápido e de forma muito apressada, mas é possível você, por exemplo, entre a segunda e a terceira repetição de uma palavra, se for o caso de uma repetição de três, você dá ênfases diferentes em cada uma. né? A estética de, da, da Gertrude Stein tem grande importância para o teatro pós-dramático, porque é fora da América do Norte, ainda mais como um elemento subjacente. E ele cita o caso de Bonnie Marranca, que enfatiza sua influência sobre a vanguarda e a performance, depois que o Living Theatre montou Vozes de Senhoras, em 1951, grupos como Judson Poets Theatre, que é o Judson Church, né? La Mama, Performance Group, passaram a representar peças de Gertrude Stein, com mais frequência na década de 1960, nos anos 70, foram Richard Foreman e Robert Wilson, e aqui, entre nós, né, no, nos idos de 1999, Renato Cohen montou é, é, Dr. Fausto Liga a Luz, né, numa tradução é, do Fábio Fernandes, que foi é, muito bem feita e que resultou num, num numa numa apresentação, né? Eu não chamaria, eu tento não chamar de espetáculo, que aconteceu na sala da Niran Barbosa, que é que foi memorável, que poucos viram. Acompanhei isso de perto. Foi a primeira ocasião que nós usamos, por exemplo, cenários é, produzidos em realidade virtual, em, em, com programas de 3D. Não sei se outras pessoas estavam fazendo isso na mesma época, mas nós fizemos isso naquela época. É, tava lá também como, cuidando disso, o Rogério Borovic. É, ele fala de Gertrude Stein, de Wittkiewicz. Vit, eh, eu, eu não quero falar muito de Wittkiewicz, porque eu já não consigo pronunciar direito o nome, quanto mais é, poder dizer alguma coisa sobre ele, que eu não conheço o suficiente para que possa falar alguma coisa. É, mas eu acho que também é, há uma outra coisa que acontece... É aqui que eu vou até pegar é, uma outra página que eu tinha aberto aqui, né, é, com as imagens do Oscar Schlemmer. Schlemmer é um outro caso que representa muito bem isso que ele está falando da tarefa do teatro consistir, né, numa comunicar um sentimento de unidade da totalidade universal e meio à diversidade. Por isso são paradigmáticos para ele, as tragédias antigas, os mistérios da Idade Média e o teatro do Extremo Oriente. Alguém que se interessou por isso ainda durante a Barroca foi justamente Oscar Schlemmer. Né? E eu quero justamente aqui é, mostrar para vocês, nessa, nessa buscazinha rápida que mistura coisas que não tem nada a ver, é, os trabalhos do Oscar Schlemmer, né? em particular aquilo que ficou conhecido aqui como o balé triádico, né? esse trabalho que eu tive a, o privilégio de participar de uma reconstituição que foi feita na, na, na, no, no Senac, né? que nós fizemos no Senac. É, deixa eu remover essa aqui e vou botar a outra imagem ampliada né? é aqui do da, da de uma uma dessas imagens que eu estava mostrando ainda agora é, para que vocês vejam melhor é, a belíssima imagem desses figurinos que junto com o professor Ernesto Bocara que coordenou todo o projeto lá presido de 2009 nós fizemos lá no Senac em Santo Amaro em São Paulo a reconstituição primeiro de uma parte depois do balé triádico completo eu não participei tanto dessa reconstituição quando participei é, da reconstituição de uma das peças curtas de dança do, do Schlemmer, que foi a dança das varetas com a bailarina Isacep. Nós trabalhamos juntos e fizemos é a reconstituição disso. Uh, na internet tem, até hoje, se vocês procurarem balé triático, vocês vão encontrar essa reconstituição feita pelo Senac, até hoje o documentário está no ar. Foi feito um documentário também na época. Nossa, meu cabelo está tão... um. Foi feito um documentário na época de recuperação, da, perdão, da reconstituição do, do balé triático. Né? É, e é, fizemos também essa, essa reconstituição dessa dança específica, que o projeto era para ir mais adiante fazer reconstituições de outras, da dança do metal e outras mais. Oscar foi foi, eu estou mencionando ele aqui também, porque foi um artista que eu me interessei muito e trabalhei muito com... Ele é um capítulo da minha dissertação de mestrado, tenho interesse muito por isso. Em Schlemmer, fica muito claro isso também que ele está falando aqui, que é, é caminho para o teatro pós-dramático. As narrativas de Schlemmer são muito mais baseadas em critérios uh, visuais, muitas vezes mítico-visuais, do que propriamente em alguma narrativa... É, ou uma tentativa de encadeamento de, de acontecimentos. Em vez de mimes e da realidade, trata-se de uma construção pura, estritamente exterior, uh, que pressupõe uma metódica de deformação da psicologia e da ação, uma tese que Vitekiewicz partilha com o surrealismo e com o posterior teatro absurdo. Num tal teatro se combina uma completa arbitrariedade dos elementos em relação à vida real e uma montagem extremamente precisa e perfeita. Essa propensão para para pintura acaba, aliás, no caso de Schlemmer, as pinturas dele eram uma espécie de esboços da cena que ele iria fazer. Encontra-se a sua realização posterior nas formas de teatro mais recentes. Sua teoria da forma pura encontra-se apenas num único exemplo de reação cênica imaginada. Né? É, e principalmente se fala de Robert Wilson, é, mas a, a obra da Laurie Anderson, principalmente se assiste o filme dela, Home of the Brave, tem muito de Oscar Schlemmer é, depois ele vai falar do expressionismo e vai falar do, da busca da, de possibilidade de representar o inconsciente cujos pesadelos e imagens de desejo não têm nenhuma obrigação de obedecer a uma lógica dramática, aí entra de chofre mesmo a Lotte Eisner né, o livro que eu já citei aqui, né, a, a, a Tela Demoníaca, onde ela demonstra, por exemplo, que uma peça, um, um, um filme como o Gabinete do Dr. Caligari, é todo feito por atores que têm formação com era no um caso desse, tinha formação é, no teatro de Max Reinhardt, né, é um teatro que, na verdade, buscava é, uma tal exacerbação é, dessa representação do homem como criatura impulsiva por meio de contorções externas chegava a pintar os corpos isso acontece no filme máscaras e o modo de atuar marcado por três jeitos que é bem característico do, de vários filmes do teatro do, do cinema expressionista alemão e curiosamente também isso você é, é, você encontra também essa essa atmosfera de sonho nossa o, a imagem deve estar aparecendo para vocês muito patinando, né? porque para mim tá patinando muito. É, essa atmosfera de sonho, de pesadelo, né? que inclusive tem toda uma historinha no gabinete do Dr. Caligari, que o filme foi feito para ter a forma que ele teve, mas precisou criar para o grande público, porque os produtores achavam que o público não ia entender, criar uma justificativa de que aquilo tudo era um sonho. né? Então há um início, e um fim que demonstra que aquilo não passa de um delírio, de um louco que achava... Doutor Caligari é tudo aquilo que é descrito no filme. Assistam o gabinete do doutor Caligari, vocês vão entender aqueles que não assistiram vão entender o que eu quero dizer. É, isso que se observa no, no contexto do surgimento da dança de expressão, da dança expressionista, né, aos ou é, que também aparece não só nessa dança de demonstração aos mas também no tantos teatro, né, no teatro dançado, um tipo de teatro para o qual contribuiu muito é, Oscar Schlemmer e também, é, e claro, principalmente a Mary Wigman, que é o grande nome disso. Né? Então, aí é preciso falar daquele grande nome, do gigantesco nome da dança expressionista alemã, que é Mary Wigman, que aí vai desdobrar-se em vários outros curtios e tal, e vários outros artistas. Dessa, desse teatro, desse dança-teatro-expressionista. Quanto ao surrealismo, né, é, a técnica do corte, colagem, montagem, promove o ritmo, a inteligência, a capacidade associativa do receptor, e isso é uma coisa que fez com que o, o Benjamin ficasse encantado com o surrealismo. Na Exposição Internacional do Surrealismo de 1938 em Paris, batizada por André Breton como uma obra de arte-acontecimento, no sentido do Evenemann, a Louvre Radar não só reunia, sob a direção de Marcel Duchamp, vários objetos surrealistas conhecidos, né, que é o, o boneco do Hans Bellman, o, o, a, a xícara de pelo da Meredith Oppenheim, o ferro de passar com pregos do Man Ray, mas também invenções como o táxi e dali, os ocupantes, bonecos grotescos, eram periodicamente molhados por jatos d'água. E a tal da rua surrealista, o um ambiente todo coberto de fios e tudo mais. Né, que já fazia aquilo que depois a exposição é, 18 Rapids e Seis e tudo o Yard do Alan Capra, vão fazer, que é, é fazer com que o espectador acabe entrando dentro de um mundo paralelo construído para essa finalidade, que é alguma coisa que o Richard Schechner chamou, ele diz aqui, environmental theater, o teatro ambiental, né? o teatro que você entra dentro dele. Né? Ah, mas haveria muitas outras coisas a falar sobre o surrealismo, mas eu gostaria de pegar o surrealismo como ponte para falar também de algo que ah, a gente encontra, inclusive na própria busca do do YouTube, isso é relacionado dessa forma. A gente encontra é, articulado com o surrealismo, que é a questão do letrismo. Né? Há ah, no YouTube esse trechinho de filme aqui, que é muito interessante, que eu vou mostrar para vocês, é, mas está no YouTube. Espera é, aí, que eu tenho que compartilhar de novo, porque não, não consegui compartilhar agora. É um trechinho de filme muito curto, de dois minutos, e é por isso que eu vou compartilhar aqui, né? que é esse do letrismo, de Isidore Zu. O letrismo é um, um dos movimentos que vai dar origem depois ao situacionismo. Né? Começa, a coisa começa nos anos 50, com os poetas, frequentadores de livrarias, vocês vão ver que é uma coisa um pouco engraçada, porque eles estão vestidos de uma forma bastante convencional e fica um pouco grotesca essa mistura, né? e que faziam uma recuperação de algo que está na tradição né, da, da performance da poesia de vanguarda, que é essa história do, do sonorismo, da poesia sonorista. Né? Então, aqui é, tá lá, letrismo é a última palavra da expressão poética em Saint-Germain-des-Prés. É preciso ouvir para acreditar. Essa filmagem que vocês estão vendo aqui é uma reportagem do Orson Welles. Não, eu gostaria de explicar isso. About these new sounds, you you found some quite new letters, as you um, call these sounds, haven't you? That's right. Yes, we such uh, as, for example, tonight, letters. Uh, <laughs> uh, you have, uh, uh, you have, <coughs> oh, things like oh, or. Uh, um, but you you use this uh, letters uh, uh, mixed with uh, letters like A O B C yeah, and you have say. some like one and you, you like have the, uh, well uh, that one yeah uh, well, uh, right. I have one one like this and that's a complete letter yeah it's a it's a, it's a mixture of letters and rhythm and and uh, different different of strength in in uh, again, the way of saying. Same. In a few words. Well, uh, you see, my friend and I we were looking for new uh, poetry, uh, say, new style in poetry. We studied the history of uh, poetry, we were sort of disappointed by, by uh, surrealist um, poetry. And then we uh, uh, invented this, this sort of new poetry uh, using only letters, writing uh, symphonies or uh, poems, uh, what we call letters ah uh, just with this letters just with the letters that's right let's have another little fragment this one about the cell nei nei nakapatat nakapatat ei ei tragate tragate bom eu creio que vocês entenderam o que que eu tô querendo dizer quer dizer uh, se tratava na verdade de um emergente grupo de poetas que trabalhavam com essa questão da sonoridade se se espalhou pela Itália, por vários países, e que, e que vem a ser aquela aquela vertente da poesia de Vanguarda época que é a poesia sonorista. Na verdade, muito mais uh, muito mais afeita a um nível de experimentalismo superficial da sonoridade das palavras e tal. Não vem ao caso aqui desenvolver. Isso que, na verdade, era um esforço de transformações que se deu em vários contextos, na visualidade, na sonoridade, e resultou, inclusive, uma espécie de disputa em determinado momento com a poesia concreta, que, no entanto, também não advogava propriamente uma poesia visual, mas muito mais do que isso. E isso tudo teve implicado né, nesse caldo de cultura que foi esse momento inicial, que significava, na verdade, a incorporação do corpo no, na, na poesia. Quer dizer, este corpo que falava o poema não podia mais falar um, um poema como era o poema que já existia, e o corpo também já não poderia ser mais o mesmo. O Orson Wells aí está é, é, achando que achou uma coisa assim, muito extraordinária, uma novidade, e tenta de alguma maneira pegar isso, é, pegar no pulo e essa coisa nova que está surgindo, mas que na verdade era um resíduo do surrealismo. Isto vai levar necessariamente para um outro tipo de comportamento, quer dizer, a, a, o letrismo vai convergir com outros movimentos até dar na internacional é, situacionista. Né, que é, claro, uma alusão à internacional socialista, né, quer dizer, uma ironia disso. E isso vai nos conduzir, então, a essa absorção da noção de espetáculo, aí vai saltar na frente o Gui Debord com essa ideia, né, com essa percepção de resto correta, a meu ver, dele, de que você estava mergulhando na sociedade do espetáculo, aí já no sentido dele, Gui Debord. Né? Então... É, é, isso, com isso, eu encerro os comentários dessa primeira parte do lema. A gente vai voltar aqui depois para falar de, de características específicas do lema e dessa questão do, do espectador emancipado para a gente encerrar essa série de desconstrução do espetáculo que hoje foi tão acidentada porque teve, teve que ser fragmentada em dois pedaços porque aconteceu essa queda das energias em nossos transmissores outra vez, mas só que dessa vez a queda da própria conexão de internet. Eu peço desculpas a todos que uh, acompanharam isso dessa forma. Aqueles que vão assistir esse vídeo depois não vão perceber essa quebra, vai tá, o vídeo tá, vai estar tá completo, mas eu agradeço a todos que estão assistindo, que já assistiram hoje, que passaram por aqui, e aqueles que assistirão mais tarde, porque eu vou recolher esse vídeo agora e vou uh, montá-lo para subir para o YouTube e brevemente ele já vai estar disponível no YouTube, como o capítulo 11 né, da parte 2 da Desconstruindo o Espetáculo. Convido vocês para daqui a 15 dias, talvez até antes, porque eu estou tentando ver se eu consigo concluir isso antes do canal entrar em férias, a ver é, os próximos passos disso, né, dessa, dessa narrativa que eu estou tentando construir aqui, e me despeço de todos, até a próxima. Lembrando a vocês que Amanhã, dia 17, tem a estreia do quarto episódio do Perfolatino. Né? E no sábado, já vou adiantando: no sábado teremos aqui uma nova edição de Cultura das Bordas, que anda um pouco parada há algum tempo, e que eu vou retomar nesse sábado às três da tarde. É isso, gente, muito obrigado. E é, um abraço a todos. Tchau.